Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Emerson Paranaguá Hoje nós estamos indo para mais uma aventura, na verdade não vai ser bem uma aventura Vai ser mais um compromisso de trabalho, mas ao mesmo tempo eu vou ter tempo de ter alguns momentos meus para passear e tal Nós estamos indo para Ghent que fica na Bélgica, tô indo para realizar um treinamento lá pela empresa, treinar outras pessoas, ficar alguns dias lá, então eu vou começar a gravar algumas partes, não vai ser um vlog completo, vão ser algumas cenas da viagem e quando eu chegar lá, durante a minha estadia, depois que eu liberar o vídeo, eu gostaria de saber se vocês gostariam de ver alguma coisa lá do local ou das cidades por perto. Então eu vou passar por Bruxelas, vou pegar um trem e aí vamos ver como vai ser. Fizemos o primeiro passo, eu estou aqui novamente nesse aeroporto de Wrocław, Ó. Eu fui, consegui passar por todas as coisas, consegui trocar o ticket, fiz tudo o normal, então o primeiro passo done. Agora a gente vai... eu estou esperando o voo, eu cheguei aparentemente cedo, então estou esperando o voo aqui para Varsóvia. Aí de lá eu tenho uma conexão muito rápida de 30 minutos, e aí eu vou correr para ir para Bruxelas, então me desejem sorte, eu vou tentar mostrar algumas coisas, não sei se eu vou conseguir, mas que eu conseguir eu trarei aqui para vocês, tá? Então vamos lá! Ai, chegar em Bruxelas, Fui o último a descer do avião, tá levando lá fora, tá bem frio, mais ou menos 2 graus, agora eu vou pegar minha mala e eu tenho que ver aqui dentro se vai rolar, onde que é o negócio do trem, pra ver que tem pra Ghent agora, vai! eu achei bem engraçado foi que aqui, quando a gente chega, no Brasil, pelo menos, você sai pra você entrar no aeroporto Você entra pra uma outra aérea, área aqui Tipo, pra você sair, você entra, você meio que passa Você meio que passa pelas pessoas que estão entrando, meio que tipo... achei meio estranho isso Não tem uma área de imigração, aparentemente Então, tô esperando agora a mala aqui E eu vou procurar saber como que eu pego o trem Estou na estação, ó Eu fui lá, comprei os, as passagens do trem A moça, maravilhosa Me deu tudo anotadinho é, E agora eu vou esperar o, o trem sair daqui a alguns minutos, 58 E vai levar mais ou menos uma hora e meia pra chegar lá Então vamos ver como vai ser meia? uma hora lá Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando Chegamos na primeira classe, ó Normal, achei é normal a diferença é que tem essas coisinhas assim Tô com muita dor no meu braço Na hora que eu fui levantar a mala hoje de manhã Eu machuquei, certeza Mas tudo bem, vamos seguir Às vezes você toma um remédio e já para Agora eu vou sentar E eu tô morrendo de fome Não comprei nada Porque eu passei batido E com é esse negócio não contei, mas ontem antes de trocar o dinheiro Eu fui almoçar com os meus amigos E também, além de almoçar com os meus amigos Eu também fui comer uma sobremesa Rolou que eu comi um sorvete E eu tô, acho, com intolerância à lactose Por conta disso, não por conta do sorvete Mas por conta de lactose mesmo, de laticinas. E aí rolou que eu tô com uma puta... eu tava com uma puta dor de barriga ontem e aí agora eu tô evitando comer as coisas, eu ganhei um chocolate no voo, mas não vou comer, pra não ter uma garganeira. Mas é isso, né? Já estamos no trem. Olha, pra, pra lá não tem nada. E pra lá... Não, pra lá tem... É tudo, acho que a área tipo... Essas coisas que ficam próximas a aeroporto são áreas mais industriais, assim. Então, de acordo com a mulherzinha, eu chegarei lá às 11h57, agora é 10:58. 10h58, eu 10, tô com muita fome. Ai, tô com muita fome mesmo, tô com uma pessoa lá atrás. Que câmera boa, né? Essa câmera frontal do Samsung. O engraçado foi que eu tava sentindo falta de ver prédios... Porque em Wrocław não tem tanto prédio assim. E os que tem.. As, os que tem são coisas de tipo. Né? Tudo bem, que esses daqui eu não sei o que eles são. Mas olha, como é. Tipo.. Não via mais isso aqui. Em Wrocław são prédios mais antigos, assim, às vezes até abandonados. Que medo. Parece que eu tô em São Paulo. <risos> que louco. Ai, gente, que muita fome queria que isso aqui fosse ao vivo para as pessoas me ajudarem a pesquisar as coisas tipo, eu queria almoçar quando chegasse lá e ainda preciso dar uma estudada quando chegar lá mas eu tô fazendo a primeira classe ah. a coisa que eu vi eu tenho tenho visto tenho gostado bastante é a sustentabilidade daqui, ó energia eólica, tem várias casas com aquelas placas de energia solar, isso é muito legal, isso é muito legal, você vê como o país está bem avançado assim, com relação a isso, e outra, além de ser uma coisa sustentável, economiza muito a energia da sua casa, e assim, uma o planetinha, muito legal isso, a gente está quase chegando em Ghent, de acordo com meu amigo, ele falou Que é bem pequeno a cidade Possivelmente deve já ser essa mas se não for São várias, ó, tá vendo, ó, Várias placas, assim, em cima das casas E não é tipo Uma placa, é tipo uma, seis, sete Dez É muito legal isso né? Como a gente tá bem Tá, deve estar tá Mudando, assim, no Brasil, mas Bem diferente daqui. Né? Jogada aqui uhum. No hotel aqui, se chama Hotel Harmony Eu peguei um táxi na estação de trem A estação de trem, eu acho que tá sofrendo algum tipo de reforma Porque é bem meio bagunçadinho lá Mas enfim Enfim Peguei um táxi, o cara foi super mal educado, e aí ele colocou a mala, né? E aí eu falei, você pode me ajudar a retirar a, a mala? Ele, não não it's super heavy, tipo, é muito, tá, tá muito pesado. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, ah, tá bom, então deixa que eu pego. O táxi custou 8,50 euros. É... E é isso, vamos mostrar o quarto, que é lindo, tem uma... é lindo, achei cama... casa de rico. Pera aí, ó. Oh. Então, essa aqui é a entrada do, hotel, ah, do quarto. Tem uma arara muito louca ali. E tal. Aí tem um coffee Não bebo mesmo. Ah, eu posso pegar? Será? Acho que não. Banheiro. O que será que é isso? Ah, para sentar pra se apoiar. E uma bacia uma banheira. Vários produtos tem um armário eu acho É bem chique esse hotel, só tem gente chique Ah esse aqui é trancado aparentemente hum. Então tá gente ali é... Ah tá E a vista do hotel é ali ó Ai que coisinha é mais fofa é. ó oh, Eu quero ir ali Muito bonitinho eu vou fazer um passeio com essa gôndolazinha também. Então tá, agora eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho agora, deixar essas malas, tirar essa roupa e comer alguma coisa que eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome mesmo. Então é isso. Bye! Frio muito muito frio tô procurando um lugar para comer que o que um cara do trabalho recomendou ai já estava tão frio andar na rua minha mão tá ardida e tem uma primark na frente do hotel amanhã eu vou lá é linda eu tô tipo no centro deles dá uma olhada aqui porque eu muito frio me senti envergonhado por não ter comido uma comida local? Não. Vim aqui no McDonald's mesmo. É diferente o McDonald's deles. Eu já comi, eu não gravei. Porque tinha muita gente aqui em volta. E... Nisso, eles têm uns, uns hambúrgueres diferentes. Eles também têm uns croquetes. E tem o chá neste que eles têm é Sparkling, então... É daqueles chás que... Sparkleiam. Ai, gente, grudou um negocinho. Acho que é de novo. Então, pro primeiro dia, eu acho ok não ter experimentado nenhuma comida local. Porque tem muita coisa pra ver, é muito grande aqui. Eu não me situei, não consegui mapear ainda na minha cabeça. Acho que amanhã, quando eu for pro escritório e entender onde são as coisas, eu acho que aí eu consigo me localizar e comer um negócio local. Ok! Hoje é o segundo dia aqui em Ghent Eu já fui trabalhar Mas eu não vou filmar lá Por questões de... Não é legal, é meu trabalho Mas eu vim agora aqui pegar o bus Pra ir pra, pro centro novamente Então eu quero mostrar pra vocês Que coisa mais fofinha oh, Além de eu ser uma pessoa bem fofinha Olha essas casinhas Olha lá, isso, que coisa mais maravilhosa, sustentabilidade, ah, que maravilha, então, achei, me achei fácil aqui, olha que legal, achei bem fácil as coisas, então vamos ver se eu pego o ônibus, não me perco, de acordo que eu pesquisei o negócio com... O pessoal que eu tô dando treino, eles falaram que é mais ou menos 1,60 o ônibus. 1,60 euros. E aí hoje eu vou no mercado comprar umas coisas e hoje eu vou comprar o pacote de 10 viagens. Então o pacote de 10 viagens são 16, parece. Mas aí é cômodo porque aí você não precisa ficar pagando pro motorista. Mas vamos ver como vai ser. Ah... <risos> eu peguei um ônibus chamado 39 E esse ônibus me leva diretamente Tipo a Main Square, tipo a Rinec Que a gente tem em Trotsky. O ônibus eu paguei 3 euros Para entrar E o rapazinho foi bem Muito simpático Meu Deus do céu Então aqui é o Ticket o ônibus é ok, tipo é um bi articulado desse que a gente tem, um pouquinho maior que um bi articulado que esse que a gente tem. É, os estofados são assim, de estofados mesmo, <risos> e é bem arrumadinho, achei bem ok, bem limpinho, não tem sujeira. Achei legal, olha aqui os meninos. Isso é muito legal, esse negócio de rua. Porque ó, todas as casinhas, elas não tem muro. Ela tem só um jardimzinho pra separar uma da outra. Então é tipo aquela história que você via é, você vê, tipo, filmes dos Estados Unidos, pessoas falando. Ah, não. ou você via nos filmes que tinha, né? É, não tinha divisão de casa. Isso é muito louco. Então é, isso. eu tô indo pra cá, pro, pro hotel agora. E de lá eu vou banho very nice e aí vou dar uma voltinha, vou ter que ir na farmácia comprar pastilha de dor de garganta e o um ibuprofeno porque eu tô ficando doente e eu vou comer alguma coisa hoje bafo, ah, é isso. Bom dia, tudo bem? Hoje é 20 de... Março mesmo. <risos> eu tô tomando café aqui no hotel. Eu não vou gravar tudo dessa viagem, só alguns pedaços e vou dividir em alguns dias. Ó, ali na frente tem os riozinhos, eu vou mostrar aqui. Que bonitinho. Não vou mostrar lá porque eu tô atrasado, mas esse é o meu café. Então aqui eu peguei é, presunto. É ozinho, bacon, dois pãezinhos e salmão. Eu vou comer isso, eu queria tanto pôr um queijo aqui, mas eu já comentei, eu acho. Eu tô com uma leve intolerância à lactose. Espero que isso passe logo. Mas se não passar, eu tô tão triste. Então tá. Ah, tem. Olha esse chá aqui. Isso aqui é água quente. Que Eles, eles perguntam pra ver o que você quer e colocam água quente aqui dentro. E aí você faz um chazinho pra você. Então é isso, vamos lá Não tá sujo, sacana Não piorou Então, aparentemente as coisas aqui abrem relativamente tarde, medo Abrem realmente ela é re... As coisas aqui abrem relativamente um pouco Tá um pato no chão, do nada Abrem relativamente tarde, tipo nove horas e na região, pelo menos que eu estou, um pouquinho difícil de achar um menino no mercado, só tinha uma banquinha Eu comprei uma garrafa de água para levar para o serviço Porque onde eu estou é um pouco longe, então não tem esse tipo de coisa assim tipo uma lojinha para comprar Então, vamos. vamos indo, não tem um Fresh Market Agora eu vou pegar o bus e vamos ver como vai ser a aventura de hoje Okay. <risos> a menina do hotel disse que ali, esse prédio aqui, ele é um hotel em cima. Embaixo é o um mercadinho. Então hoje eu vou tentar ir lá porque aparentemente tudo fecha cedo também. Tipo, seis horas, seis e meia já tá fechado. Tcharam! Mais um fatinho aqui que eu descobri. Hoje eu tô pegando o trem. Ó. Ele é bem parecido com o tram, os novos trâns lá em ProTurado. E aí quando você é, quando você já tem o ticket, eu comprei um ticket no hotel de 10 viagens Então essa aqui é a minha terceira viagem, eu acho hum, Minha segunda viagem Então quando você já tem uh, o ticket, você insere na maquininha Ela vai puxar o ticket e vai fazer as movimentações e depois vai te devolver o ticket Então pelo menos esse ticket dá pra pegar todos os ônibus e todos os trams que tem aqui peguei uma carona, eu espero voltar olha que céu lindo, Tá 8 graus lá fora agora eu vou tentar ir no mercado para comprar uma escova de dente porque aparentemente me sumiu ontem eu não sei o que aconteceu e hoje eu vou voltar não sozinho, odeio sair sozinho mas eu vou mesmo assim ai ah, eu não entendo aqui quantos centros tem e aparentemente não existe toca nessa cidade Olha que lindo aqui Eu vim da Trane, ele recomendou eu vir nesse <risos> É um local onde você compra batata frita Porque aparentemente a batata frita é muito maravilhosa aqui na Bélgica E aí pra experimentar, eu vou colocar esses endereços aí embaixo Pra experimentar, eu também comprei um balls B-Ball's é o nome E aí vamos ver Como vai ser E aí eu gravo para vocês, mas é esse lugar aqui Um frio então, só pra finalizar esse vídeo Hoje é dia 21 de março Eu vou postar esse vídeo amanhã E eu queria saber Se você quer me acompanhar sobre Pra ter mais detalhes Você pode me acompanhar lá no Instagram Que é Arroba Emerson Paranaguá e eu quero te agradecer por ter chegado até esse final de vídeo. Se você chegou, você pode comentar a palavra batata frita. Tá bom? Eu vou tentar gravar mais vídeos para vocês durante esses dias. Não prometo. Minha vida tá bem corrida aqui. Eu não vim a passeio. Eu vim para trabalhar. Mas mesmo assim eu quero tentar passar para vocês algo que eu tô vivendo. Tá bom? Então é isso. Fiquem um beijão. Fiquem bem. Tchau! Yeah. <laughs>